E aí pessoal, beleza aí? Eu sou o Fábio Fachini e esse é o canal Investe Fachini. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês seis golpes. Todo investidor iniciante em criptomoedas corre um altíssimo risco de cair. Então fica ligado para você não cair e não perder o seu dinheiro. Antes da gente começar o vídeo efetivamente, eu quero lembrar a todos que aqui eu trago conteúdos de qualidade, nesse canal a gente pesquisa efetivamente, eu estudo para trazer tudo para vocês com a máxima qualidade possível. Então, se inscreve no canal aqui para você não perder as novidades, não perder as notificações, deixa seu like, comenta aqui se você tiver alguma dúvida. Lembrando, a gente tem um grupo de WhatsApp que o link está no primeiro comentário fixado. Se você tiver qualquer dúvida, problema, que a gente não conseguir resolver no nosso comentário aqui do YouTube, chama a gente lá no WhatsApp, tem uma galera que vai poder te ajudar. Lá é construção e aprendizado, beleza? Agora vamos para o vídeo. O primeiro golpe que pode acontecer com vocês é o golpe do airdrop. O que, que é isso? Airdrop é quando você recebe um token na sua carteira sem você ter feito nada. Normalmente, airdrop ele é feito para divulgar um token novo, então você vai, se cadastra no projeto, e aí tem algumas coisas que você precisa fazer. Ah, você tem que compartilhar um link, você tem que seguir uma página, você tem que fazer alguns procedimentos para no final você receber alguns tokens de brinde para você conhecer o projeto. Porém, os golpistas usam o airdrop como uma forma de chamar a atenção para que você caia na deles. E o que, que é isso? Eu vou mostrar para vocês. Então eu estou aqui no site da BSC Scan que é o explorador da blockchain, da Binance Smart Chain. Se você utilizar a carteira na rede Ethereum, você entra no Etherscan e cada rede vai ter o seu explorador. E você pode usar isso aqui para consultar a sua carteira. Então, eu joguei meu endereço público aqui e quando eu olho os meus tokens, eu vejo aqui todos os meus tokens e eu vejo uns outros que eu não conheço. Eu não sei de onde vieram. E aí, cara, tem, por exemplo, aqui esse FF18.io. Tem 800 dele aqui, provavelmente é algum token aqui que eu recebi via airdrop, porque eu não comprei, não fiz nenhuma transação disso daí. Tem o Squad aqui, artificial, vamos ver o Hack, esse daqui é meu, eu conheço, esse LinkPIO aqui eu não conheço, Melo também não conheço, SafeMoon aqui eu também não conheço. 2.7 eu também não conheço, então a gente recebe um monte de token via airdrop aqui. Pra quê? Pra justamente você ficar curioso, você achar que você ganhou um dinheiro de graça, e aí eles pegam num gatilho muito importante da gente, que é no, no gatilho da ganância, no gatilho da urgência, da vantagem. Então você acha que você teve uma vantagem, você acha que você vai ganhar um dinheiro de graça, e aí vai acontecer o que eu vou te mostrar. Ah, vamos supor aqui esse token ff 18 o Cara, o que, que é isso? Vamos dar uma olhada aqui nos tokens da minha carteira. Então aqui no BSC Scan a gente tem o BEP20 tokens transações. Eu consigo ver todas as transações de token. Eu consigo ver aqui, por exemplo, que ele entrou há 16 dias atrás na minha carteira, uma quantidade de 800, certo? E aí, quando a gente entra aqui nesse token, não tem muita informação, né? ff 18o e por que que ele tem esse nome, .io? É justamente para que você procure ele na internet. Então, vamos fazer aqui uma busca desse f 18 vamos supor que eu queira vender ele, né? Eu falei, nossa, eu ganhei 800 tokens aqui dessa parada, eu vou vender e vou ganhar um dinheiro aqui de graça. Então, a gente vai pesquisar esse tokenzinho aqui, fpf 18 E aí, apareceu esse site aqui, ó, Get GetAirdrop. Drop, Get Your Drop e só. Então, quer dizer, se você clicar aqui, ó. Ele já traz aqui um monte de mentira, né? Falando que tem investidor, tal, sitezinho funcionando bem, olha, tá tudo certinho. Mas a hora que você clica aqui, ó, Get Airdrop, você vai cair numa cilada. Ou você vai ter que colocar a sua palavra a passe, ou você vai dar acesso a alguma coisa que não é normal. Então, eu nem vou clicar aqui, o sitezinho tá aqui, eu vou fechar para Evitar de até clicar por engano, porque eu não quero isso interagir com esse token mais nem a pau. Juvenal. Então você tem que ficar muito esperto com isso. Se aparecer esse monte de token que você desconhece na sua carteira, não interaja com eles. Deixa eles paradinho lá, não faz nada, porque isso daí é furado. Então ó, a gente tem vários aqui. Safe Mon V2, Fire Squad, é, Def 8. Cara, tudo isso aqui ó, é tudo golpezinho. Então, se você for interagir com eles, você vai dar acesso à sua carteira a golpista. Não reclama depois se você tiver os seus fundos, o seu dinheiro roubado, tá? Primeiro golpe aí que você já sabe para não cair. Não interaja com tokens de wardrop que você não pediu. Segundo golpe para você não cair é a puxada de tapete. Pupu. O que, que é isso? O desenvolvedor coloca o token à venda, monta uma liquidez, mas ele não trava essa liquidez. O que, que isso significa? Significa que a qualquer momento ele pode sacar essa liquidez, esse fundos. E é o que acontece, ele saca o dinheiro, você fica com um monte de token na mão que não vale mais nada. E o valor que você investiu vai para a conta dele tranquilamente para ele poder curtir a vida. Olha aqui o exemplo que eu trouxe dessa aqui que aconteceu rapidamente aqui ó o cara começou a negociação 1948 1949 teve aquele pico no gráfico e 1951 ele já zerou a conta da liquidez olha aqui tem um aviso no Pucon você joga aqui o contrato falando que existe uma carteira com 100% da liquidez que está destravada então se você viu esse aviso aqui e ignorou e comprou o token você se deu mal. Agora, se você olhou aqui e falou, cara, tem uma carteira com 100% da liquidez destravada, é um sinal de extremo perigo. Então, não compre nada que apareça esse tipo de aviso. Um segundo exemplo aqui para vocês, Rocket Moon. Rocket Moon, o cara já foi mais tranquilo. Ele lançou aqui de R$19,45, esperou a galera comprar, deu aquele hype no grupo do Telegram, falou, galera, é Lu, é Lu, é Rocket Moon, é o Lambo, vai ficar rico, vai ficar milionário. Aí, ó... Um pouquinho depois, às 21h18, puxou o tapete de todo mundo. A galera ficou sem o dinheiro. E quando a gente olha aqui, ó, ó o aviso aqui, ó. Existe uma carteira destravada com 100% da liquidez, né? Ou seja, o dono do contrato pode a qualquer momento destacar os fundos e é o que ele fez. Esses dois aqui, eu comprei, eu comprei aleatoriamente. Peguei lá qualquer um que estava sendo lançado, comprei dois. Só para ver qual que era o golpe que eu ia cair, né? Porque obviamente dos 300 mil tokens que são lançados por dia, 99,99% ,99 é golpe. Então, se você comprar, você já espere perder o seu dinheiro. Eu comprei aqui é, frações de centavo só para poder apresentar para vocês. E acabei gastando mais com taxa de rede do que com do que com esses tokens horríveis aqui. Mas serviu agora para mostrar para vocês era justamente isso o que eu queria. O terceiro golpe que você pode cair também é um golpe que é extremamente novo, a galera ainda não entendeu direito o que, que é, e é o golpe da reflexão. O que, que é isso? Ele age como se fosse um hook pull também. Olha aqui no gráfico dele, desse Metal Hulk Começou subindo aqui, dia 29, às 1928 h foi, foi, foi, foi, foi. Chegou aqui no outro dia. Dia 30, às 18 horas, 24 horas depois, bum, zerou tudo, todo mundo foi para zero. E não tem a mensagem de erro que tem aqui naqueles outros tokens de hub pool, de puxada de tapete, esse aqui não tem. Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas não tem a mensagem aqui, como que, o que aconteceu, né? E aí, eu também comprei esse token aqui, aleatoriamente, né? Comprei esses três tokens, então o Quetzal, o Rock Moon e esse Metal Hold. Justamente para mostrar para vocês a quantidade de golpe que existe. E aí, vamos entender o que, que foi aqui. Quando a gente olha o contrato desse Metal Hold aqui, a gente percebe que existem reflexões entrando no contrato. O que, que é isso? Normalmente aos é, projetos, né, para atraírem mais público, eles prometem que vão distribuir parte das transações para os holders. E aí, essa reflexão, ela vai para a sua carteira. Aqui, eles fizeram ao contrário, eles fizeram a reflexão voltando para a carteira deles. Então, 100% basicamente do que você compra, volta como reflexão para eles. Isso é extremamente inteligente, se você for parar para pensar, porque... Não é um golpe de puxada de tapete, não tem aquele aviso aqui que muita gente é, já olha e já fala, não, não vou comprar. Então esse daqui, ele é um golpe relativamente novo, fique esperto. Um jeito de você olhar é você olhando aqui o contrato, você vai ver o contrato, vai ver aqui reflexões entrando na carteira. Você vai falar, poxa, que estranho, por que está que entrando reflexão? Aí você já... Joga um alerta aqui e já vai pesquisar mais coisa, né? Então entra aqui no, no token Metal Hold. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, então a gente entra no token, a gente vê que tá entrando um monte de reflexão de volta para carteira, o que não é normal. Inclusive a minha, olha aqui, ó. Invest Paquini, a minha carteira. Ela mandou. 98 tokens aqui para para o contrato de volta, né? O que é extremamente incomum, né? Você não vai mandar o seu token para o contrato de volta, não faz sentido nenhum. E no final das contas, o cara removeu a liquidez aqui. Então, talvez até tinha um contrato de liquidez travado, só que devia estar travado por um dia, sei lá, alguma coisa assim. Só para não dar aquela mensagem de erro para atrair mais compradores. E depois o cara tentou pau aqui, ó... Pegou tudo, os toques, removeu a liquidez e foi embora. Deixou a galera no prejuízo. Na minha carteira, vocês podem ver como que ficou essa movimentação. Eu comprei aqui o Metal Hood, ó, 105. E minutos depois, ou segundos depois, já foi transferido aqui, ó, Alt In, né? Eu comprei, entrou na minha carteira e Alt saiu da minha carteira, 98. Então, foi uma jogada de mestre aqui que os caras fizeram. Eles conseguiram levar aqui 0,001 centavo que eu comprei, mas quem realmente investiu dinheiro aqui na ganância se deu muito mal. Beleza? O próximo golpe que eu quero trazer para vocês é o golpe do site falso. Eu vou colocar as fotinhas aqui para vocês darem uma olhada, porque eu não vou nem arriscar entrar nesses sites, porque a gente sabe que eles são complicados. Normalmente eles usam... É, sites de trocas de swaps, e aí eu vou usar o exemplo aqui da Swap. Então, a gente tem sites que roubaram o domínio da Swap e da Creme também, então a gente vê que tem até aqui uma mensagem de phish alarm. então eles tiveram esse problema de roubo de DNS, então a pessoa tem a chave que estava entrando no site certo, só que era direcionado para o site errado. Eles já corrigiram esse problema, já está tudo certo, mas mesmo assim tem muito site falso. Então às vezes você vai procurar no Google, ou às vezes alguém coloca um link errado no site propositalmente para você, e aí você clica achando que é Panqueque Swap e quando você chega lá não é. Então sempre confirme lá na barrinha de endereço que está escrito certinho, panquequeswap.finance. Se tiver qualquer coisa diferente, ponto .org, ponto .com, ponto io, se tiver escrito errado PancakeSwap, fique esperto, saia não faça nada. Um outro indício que é um site fake, que é um site que vai tentar te roubar, é se ele pedir para você colocar qualquer senha ou qualquer palavra. Sabe aquelas 12 palavras que você deve anotar no papel e não deve compartilhar com ninguém? Se qualquer site te pedir isso, é sinal que você vai ser roubado, não coloque. Se você colocar, você vai perder a sua carteira, vai perder os seus fundos e não adianta chorar, não tem volta. Então, tem esses, esses esquemas aqui, esses esquemas aqui que você pode ver, é coisa que parece muito com o original, mas se você clicar e se você interagir, você vai se dar mal. Fique esperto. Próximo golpe que muita gente está caindo, muita gente mesmo, por causa da ganância, certo? Quem age com ganância no mercado financeiro se dá mal. Golpe do token rebate. Rebase, token de supply elástico eu fiz um vídeo falando sobre isso eu vou deixar o link na descrição caso você queira se aprofundar no assunto e esse aqui é um exemplo a MPX Mars Space X muita gente comprando esse token somente porque eles olham o gráfico e veem isso aqui uau é um crescimento espetacular, meu Deus, eu quero participar disso, eu não posso perder essa, esse crescimento aqui, eu quero fazer parte desse token, sim. Só que ele é um token rebase, o que, que acontece? Esse crescimento aqui, ele só existe porque a quantidade de tokens na sua carteira, ela diminui. Então se você comprou 100 dólares desse token, depois o token vai fazer o rebase para aumentar o preço dele, para o gráfico continuar subindo, e a sua quantidade, que era supor de mil tokens, vai cair para 50 tokens, para 10 tokens, um dia ela vai chegar a zero e você não vai ter nada para vender. Se você quiser vender antes de chegar a zero, provavelmente você vai ter que usar um page que é aquela taxa de, de derrapagem muito alta, porque a liquidez desse projeto é extremamente ruim, certo? Todo mundo quer comprar, todo mundo que compra quer vender e obviamente, quem está um pouquinho mais atento não quer comprar, então a liquidez dele é muito ruim. Você vai ter que gastar altas taxas, tanto para comprar e para vender. E isso aqui é totalmente, esse 500% aqui no dia, totalmente irrisório. Você vai comprar achando que você vai ficar rico, achando que você vai ficar milionário e você só vai ficar mais pobre porque você agiu com ganância. A ganância vai te derrubar no mercado. Se você chegou agora, fica calmo. Você não vai conseguir um milhão de reais de hoje para amanhã, muito menos investindo pouco. Fica calmo, você não vai ficar milionário da noite para o dia. Se você agir com ganância, você vai perder o seu dinheiro e aí não vai fazer nenhum sentido. É melhor você jogar no bicho, é melhor você comprar cerveja e fazer outra coisa do que investir em porcaria. Outro golpe para você ficar totalmente ligado e esperto é o golpe da ajuda falsa. Infelizmente, quando a gente fala de Telegram, principalmente, se você pedir ajuda em algum grupo, grupo oficial do projeto, a chance de você receber uma mensagem de alguém tentando te enganar é 99%. Olha só, eu fiz um exemplo aqui, mandei em alguns grupos uma mensagem de eu preciso de ajuda, então eu escrevi aqui, I Need Help in My Wallet, alguém, por favor, me ajuda? Isso foi às 11h18, às 11h22, alguém aqui com o logo de Customer Support, né, suporte do consumidor, do cliente, mandou aqui para mim, Oi, senhor, podemos te ajudar tal, e não satisfeito, um outro cara, que aí já estava com o logo, inclusive, do projeto, Crypto My Support, mandou aqui para mim também, se eu precisava de ajuda. E o que, que acontece? Eles vão usar a engenharia social. Então, eles vão pegar os meus dados, eles vão pedir para eu clicar em algum link, eles vão pedir para eu mandar a senha da minha carteira, eles vão fazer alguma coisa que vai me causar prejuízo. Então, infelizmente, você precisa, se você quiser de ajuda, contar somente com pessoas que... Primeiro, você confie, você conheça e você confie. E quando eu falo conhecer, eu tô falando de conhecer mesmo, assim, pessoalmente, porque eu já vi casos de pessoas sendo enganadas por meses via internet para as pessoas poderem roubar ela. Então, cara, se você conhece, se é um amigo seu de verdade, da escola, do trabalho, que já faz isso, que já está envolvido e aí você quer trocar uma ideia com ele, beleza. Agora se você vai em grupo de Telegram ou em qualquer outro grupo, Discord, Reddit, fica ligado. Os próprios administradores, eles já deixam uma mensagem no nickname deles, falando que eles nunca mandam mensagem primeiro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso, eles nunca vão te mandar mensagem primeiro. Nesses dois exemplos aqui, eles me mandaram mensagem primeiro e ele me mandou mensagem primeiro. Então quer dizer, isso aqui é fake. Pessoas envolvidas nos projetos, eles nunca mandam mensagem primeiro. Se eu entrasse lá na, no, na pessoa e mandasse uma mensagem para ela e ela me respondesse, aí você saberia que existe uma certa confiança ali, porque aquela pessoa é aquela pessoa que você clicou ali e mandou a mensagem exatamente. Agora, se você recebeu uma mensagem, 99% das vezes é tudo balela, pode desconsiderar. Você vê que eu nem respondi aqui justamente para não dar pano para manga, você já bloqueia na hora, que é para não ter problema. Então toma muito cuidado, às vezes você é novo, você está chegando agora, aí você quer entrar numa dessa de joguinho, né para ter uma renda, e aí deu um problema, você ficou com alguma dúvida, você vai entrar no grupo do Telegram para pedir uma ajuda, e vem alguém e vai te sabotar. Então fica esperto, eles nunca mandam mensagem primeiro, as pessoas do projeto, e se te mandarem alguma mensagem, você já desconsidera, bloqueia, reporta denúncia, porque é 100% fake, beleza? Fica ligado nessas dicas, se inscreve no canal para você não cair nessas furadas e vamos se ajudando, beleza? Fui. <SILÊNCIO>